Pai nosso que estás no céu, na dimensão aonde não vemos com o olho natural, nem te ouvimos com o ouvido natural, nem tampouco com os sentidos que o Senhor nos deu, podemos te acessar, Pai nosso que estás no céu, o teu nome seja santificado em nossas vidas. Por meio da obediência, Senhor, a tua palavra, por meio à nossa devoção e adoração. Venha a Tua autoridade, o teu reino. Sobre as nossas vidas Para que desta maneira A tua vontade seja feita aqui neste plano Como ela é feita onde tu estás Na dimensão do Espírito Onde tu és adorado eternamente Por isso venha o teu reino entre nós Sabemos que um dia o teu reino Estará para sempre Sobre nós, sobre toda a terra renovada porque Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e herdará o reino para sempre. Portanto, seja feita a Tua vontade aqui, como ela é feita na dimensão do Espírito. E o pão, Senhor, o nosso pão, nos dê hoje, nos dê todos os dias, o pão espiritual, porque Tu és o pão vivo que desce dos céus, e também a provisão do pão e das necessidades, que tanto o Senhor as conhece, nos dê sempre com fartura a Tua Palavra, porque dela precisamos, para aprendermos a Te adorar, a Te amar, e a estarmos contigo para sempre. Perdoa Senhor nossos erros. Confessamos os conscientes. E mesmo aqueles dos quais não temos consciência e nem lembrança. Nos perdoa Senhor. Porque também nós temos buscado perdoar aqueles que nos ofendem. Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, nos dê capacitação para amarmos aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, que não querem ouvir a tua palavra por meio dos nossos lábios, por meio do nosso viver que é reprovado por eles nos faça perdoadores nos livra Senhor de todas as tentações cada vez mais as chegadas perdoa as tentações que chegam permanentemente sobre nossas vidas nos livra Senhor de todo o mal de todo o enredo das trevas para nos apartar de Ti, nos livra Senhor, do tropeço do pecado, e muito mais nos livra, Senhor, das práticas pecaminosas, faça tudo isso por nós ó Pai, porque Teu é o poder, porque Teu é o reino, porque Tua é a glória Hoje, amanhã e para sempre Eternamente Que assim seja, amém E amém Nós te pedimos Senhor Que neste ano de 2022 O Senhor nos leve A adoração permanente, Senhor. O Senhor nos ensine a te adorar, a te amar, Senhor. O Senhor mantém acesa essa tocha, para te buscarmos, Senhor, com toda a força do nosso coração. Porque no horizonte, já te avizinham tempos de dificuldade. Porque a tua palavra está sendo cumprida, e nela está escrito, está dito que se esses dias não fossem abreviados, até os eleitos, até os escolhidos seriam tragados. Portanto, nos leva Senhor a adoração, nos leva a perseverar, nos leva a te amarmos mais e mais de todo o nosso coração. Para que a nossa vida seja em devoção a ti. Que a nossa vida seja em louvor a Tua glória, Senhor. Que em 2022, nenhum de nós apostate na fé. Pelo contrário, que as raízes se aprofundem no conhecimento e na obediência à Tua palavra. Que o Teu plano espiritual se cumpra em nossas vidas. Que o Senhor tenha a liberdade de nos corrigir, e nos iluminar. Que o nosso coração esteja sensível para a Tua Palavra, para sermos transformados por Ti, ó Pai. Para que a Tua Santidade venha em abundância neste tempo, porque sem ela não te veremos face a face, está escrito. Por isso nós clamamos de todo o nosso coração, Pai. Que sejamos um contigo neste tempo, Pai. Queremos consolidar, Senhor, neste primeiro culto de 2022, através da comunhão com o pão e o cálice, a nossa reverência a Ti, a nossa adoração Pai, para que jamais nos distanciemos de Ti, para que sejamos mais e mais achegados a Ti Pai, nos achegamos a Ti no Espírito, nos achegamos a Ti com cada parte do nosso ser, Te louvando e bendizendo a Ti, Te agradecendo Pai, o Senhor nos resgatou no mundo de perdição, aonde vemos tantos naufragando hoje Pai, estávamos lá também, e um dia, pela Tua grande graça e misericórdia, o Senhor nos içou das trevas, nos trouxe para o reino do teu amor Eternamente nós te agradecemos a Cristo Jesus Eternamente é impagável O que o Senhor fez por nós Mesmo que dediquemos Nossas vidas Mesmo que eternamente te adoremos Jamais pagaremos O que o Senhor já nos fez Os prêmios que o Senhor já nos deu Receba a nossa adoração Receba Senhor a nossa obediência Ó oh, Senhor Graças nós te damos Senhor Esse culto é para te adorar Senhor É cultuar a ti É para a tua palavra permear o nosso ser Entrar nas entranhas mais profundas E produzir a tua vontade em nós Senhor Porque nós te adoramos Mas nós somos abençoados quando te adoramos porque o Senhor não é devedor de ninguém, pelo contrário. O Senhor espera a adoração, porque o Senhor nos abençoa por meio dela. Nos dê sempre esta verdade, esta realidade. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Graças, nós te damos. Abençoa este ano no corpo, no corpo de Cristo, no corpo que te pertence, onde o Senhor é o cabeça. Autoridade Tua venha sobre nós Abençoa Senhor Aonde é pronunciado o Teu nome Com temor, reverência e tremor Abençoa cada ambiente Onde o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo Abençoa cada irmão em toda a terra No ano de 2022 Que nesse ano Neste país A Tua igreja se levante se levante poderosa para te adorar Senhor, para que com a tua mão forte, realize toda a tua vontade, nessas cercaninhas, neste território que te pertence, graças te damos a Deus de Israel, ó Cristo Jesus, pelo teu Espírito Santo em nós, aleluias, amém, amém, amém, amém. Boa noite igreja Os irmãos estão animados? Glórias a Deus Feliz ano novo a todos Feliz ano novo aos de casa Boa noite a todos os que estão acompanhando Eu não sei para onde olhar Se é para aquela câmara, para uma ou para outra Mas Se sintam abraçados todos O ósculo santo a todos os irmãos Onde quer que estejam Que a paz de Cristo Esteja com todos nós, os irmãos, fiquem à vontade. Eu quero que rapidamente passar os avisos que a partir de amanhã retomamos o discipulado. Ah, já retornou? Já fez? Amanhã? Aqui está terça, então é quinta, é amanhã. Dia seis, amanhã, 19h30, o discipulado. Quem está no curso do discipulado, continue. Aquele que foi tocado, ou seja tocado hoje, se inscreva, fale na secretaria. A irmã Camila estará aqui para receber, no final, aqueles que foram tocados e que têm interesse em fazer parte. É um... O discipulado é muito importante. Por meio dele nós estabelecemos um conhecimento, uma plataforma sólida para compreendermos o chamado de Deus em nossa vida. O que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, o que é o batismo, o significado espiritual. O Senhor vira a chave de entendimento de muitas coisas por meio do discipulado, então, algo que lá atrás eu fiz, todos os anciãos da casa, eu creio que já fizeram, e mesmo que você já tenha tempo de congregação, não está impedido de participar, que a palavra sempre se renova, então a partir de amanhã, 19 h 30. Recomeça o discipulado. O nosso culto, o próximo culto, próximo domingo, o culto também será de Santa Ceia. Amém? Então aqueles irmãos que, por algum motivo, não estão aqui, tanto podem participar da Santa Ceia em casa, preparando os elementos agora, como podem também, domingo, fazerem... Participarem da ceia do Senhor aqui às 10 horas. Na próxima segunda-feira, nós retomamos também a sala de oração. A sala de oração é o um mover do Espírito Santo na igreja, porque é onde nós, independentemente da desenvoltura de dons ou ministérios, Podemos participar ativamente, clamando pelas causas do Espírito, aquilo que o Espírito Santo traz para ser orado, por meio do corpo. Olha que maravilha. Os irmãos pararem para analisar essa mecânica espiritual, é algo tremendo. Veja, nós oramos, e o Senhor diz assim, ore por esses motivos aqui. E aí nós oramos por aqueles motivos, e Deus usa esses motivos de nos dispormos a orar e a clamar para nos abençoar. E aí a palavra se cumpre, a palavra diz, tudo vem dele, por meio dele e para ele. E as bênçãos ficam conosco. Que maravilha, que maravilha é essa articulação espiritual que vem da parte do nosso Senhor para nos abençoar. Então... Sala de oração, a partir da próxima segunda-feira. E também na segunda-feira retomamos o estudo da palavra às 18h30. Que também é banquete espiritual. Também é comunhão para crescermos espiritualmente. A igreja disponibiliza porque nós sabemos que o tempo do arrebatamento da igreja está próximo. Profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Não precisa ser um erudito, um sábio ou um grande estudioso para ver que as coisas profetizadas pelo próprio Senhor Cristo Jesus estão se cumprindo diante de nossos olhos todos os dias. Portanto, em obediência à palavra, Quanto mais se aproxima, mais congregar, mais adorar, mais conhecer e principalmente mais obedecer. Amém? E para a alegria de toda a igreja, hoje tivemos dois batismos. Paulo Henrique de Oliveira e Viviane Giaquim de, de Oliveira. Estão aí os irmãos? Glória a Deus. Bem-vindos ao corpo de Cristo. Bem-vindos ao corpo de Cristo. Que Deus abençoe ricamente a caminhada dos irmãos E conte com o corpo Essa é a família que Deus Integra vocês hoje Muitos outros que aqui não estão Muitos viajando Outros que não puderam também estar Nossa família tem crescido Glória a Deus por isso, amém? Bom Eu orando Sobre este encontro Que tem por fundamento adorarmos o Senhor em obediência, ceiarmos com ele. Eu pedi uma palavra. Eu pedi uma palavra que fosse um vetor, uma seta, algo importante para todo o ano de 2022. E o Senhor, de pronto, de pronto o Senhor me deu A palavra Perseverança Perseverança Tem circunstâncias que Nós oramos e esperamos E tem umas Pelo menos Nas minhas orações E que o Senhor responde a queimar roupa E essa foi uma quando eu comecei a orar, o Senhor disse, é perseverar. E também, entendi e compartilho com a igreja, que o mundo está em convulsão, por inúmeras causas. O mundo está vivendo, nós nunca tivemos tanta turbulência, tanto choque de interesse, de informações, tantas coisas desencontradas, tantas dificuldades, tanta desigualdade, tanto pecado. Só há um reduto que nos dá segurança e confiança. Só existe um endereço aonde somos protegidos, que é debaixo da poderosa mão do nosso Senhor. Jamais correr do Senhor, e sempre correr para Ele, ao encontro dEle. Todos estamos passando por provas, e a palavra diz que elas serão mais contundentes. Isso não é uma pregação terrorista, e muito menos amedrontadora, mas esta é uma pregação para vivermos a realidade da profecia, para não sermos enganados e não termos um, uma sabotagem própria do entendimento daquilo que é previsão de Deus acontecer, daquilo que é profecia de Deus e que nem a humanidade toda pode mudar um tilo, uma vírgula do que o Senhor estabeleceu então não é uma pregação para nos entristecer pelo contrário é uma pregação para que a nossa raiz se aprofunde mais na comunhão com o Senhor porque aí estaremos protegidos de tudo aquilo que virá e nós vamos discorrer um pouco sobre isso essa noite teria muito o que falar mas nós vamos recapitular algumas coisas quando você chega na igreja, nós, temos, nós sabemos que a salvação, ela é tripartida. Até nisso, tem uma assinatura de Deus. Nós temos, sabemos que temos a salvação judicial e a salvação orgânica. A salvação judicial, começa lá em Romanos 10, vamos abrir ali para recapitular, rapidamente. Em Romanos, no capítulo 10... No versículo 9 está escrito que Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor Antecedido de você crer nele de todo o coração Se com a tua boca tu confessa Que Jesus é o Senhor E que no teu coração tu crer que Deus ressuscitou ele Dentre os mortos Tu é salvo Então foi a primeira salvação A salvação judicial É composta de dois requisitos Dois elementos O primeiro Que está lá em João no capítulo 3 Na fala de Cristo com Nicodemos que é quando o filho pode ver o reino, mas não tem habilitação para entrar no reino, quando ele declara Cristo como Senhor e Salvador, ele tem salvação, mas ele não pode entrar no reino, porque a habilitação para o reino, o requisito para entrar é o batismo, então a palavra diz aqui no começo da salvação judicial, porque se diz salvação judicial? Porque ela cumpre a lei de Deus que somente Cristo pode cumprir em nosso lugar, amém? Nós não tínhamos competência para cumprir a lei de Deus sobre a salvação, porque nós não tínhamos o dinheiro espiritual para fazer esta paga. Nós não tínhamos a moeda que pagasse a dívida. Portanto, Cristo deu o seu sangue como moeda e Cristo, então, quitou, cumpriu a lei, por isso é a salvação judicial. Bastando que, crendo, professando, o nome dele Como nosso Senhor, como nosso Salvador Uma declaração que parta Da realidade de ter a convicção De que ele veio Para nos dar esse prêmio Já temos A salvação Começo da salvação Olha que maravilha A palavra diz lá em Efésios Que não depende de obra alguma Para o homem não se gloriar Que é bonzinho Para o homem não sair dizendo que eu sou salvo, porque eu tenho requisitos que você não tem, que o pecador, que, que aquele, que aquela não pode porque não tem mérito. Então, isto veio pela graça, e é de graça, não tem nenhum ônus, não há nenhuma exigência sobre isso se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo primeira etapa segunda etapa aí está lá em Marcos capítulo 16, versículo 16 palavra bem conhecida na igreja Jesus reuniu os discípulos depois de ressuscitado, comissionou e disse, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Já havia salvação quando declarou Cristo como Senhor e salvador da sua vida, como nós lemos ali em, em, na carta aos romanos. A carta aos romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo também veio na sequência da obra da inauguração da igreja por Cristo como os demais apóstolos também, pormenorizar a obra espiritual espiritual, detalhar esta obra fazê-la conhecida de uma forma particular para que pudéssemos compreender geração após geração a profundidade daquilo que Cristo trouxe e também as demais condições, o Senhor como trouxe a espinha dorsal e depois os apóstolos comissionados a colocar as costelinhas, o desdobramento da obra da igreja, da obra da salvação, da era da graça e assim vai. Então aqui em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, nós temos a confirmação então, da plenitude da salvação judicial, que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, quem não crê, não adianta dizer que Jesus é seu Senhor. Veja é interessante, lá em Romanos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer então não, não basta apenas proferir palavras repetidas mas deve partir de um pressuposto de fé de crer que ele veio para esta finalidade nos amou de tal maneira, está lá em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho para que todo que nele crer não pereça a base é crer É ter convicção É tomar posse espiritual Não ter nenhuma dúvida sobre isso Então, veja Está cumprida Nesse segundo requisito A salvação judicial Porque por meio dela É cumprida a a lei de Deus sobre o filho ou a filha. E aí ganhamos a filiação. E aí passamos a ser membros do corpo espiritual. Amém? E aí começa a nossa jornada efetiva. Aí começa a nossa vida ministerial. Aí começa a nossa vida de aprendermos a amar e a adorar a Deus de verdade. Aí o Senhor escancara, abre o palco da obra dEle para nos abençoar, para nos galardoar. E aí tem muitas palavras que falam a esse respeito. E nós tratamos essa segunda, esse segundo item de salvação que a primeira é desdobrada em dois, a salvação por declaração e pelo batismo, e essa nós falamos de salvação orgânica, porque ela se desenvolve dentro de um organismo chamado igreja, por isso é orgânica, porque a igreja, ela se interrelaciona, por isso é impossível salvação plena sem congregar Congregar é um mandamento da nova aliança. Não deixe de congregar. Não dá para ser irmão à distância, só enquanto tem Covid. Amém? Por quê? Porque no corpo que se articula, você vai ser tratado para você aprender a praticar a palavra de Deus. Na família Glória a Deus por isso, amém? Tu Já tem uma em quatro paredes lá Esposa, filho Marido, filho Mãe, pai, quem está solteiro Solteira Irmãos naturais também Ali já é um laboratório, aqui é um grande laboratório Aqui você vai aprender Você vai suportar E ser suportado Vai suportar apenas, tu também vai ser suportado nas tuas falhas, pelo corpo, que vai te perdoar, que vai te dar a oportunidade, que vai te corrigir. Então o corpo, salvação se diz orgânica, porque é dentro de um laboratório, dentro de um organismo espiritual, de permanente entrelaçamento, provas, derrotas. Vitórias Confortos Consolos Desafios Coisas graves Coisas leves Você vai sentir a dor no teu irmão No teu corpo Você vai sentir a enfermidade do, Da tua irmã No teu corpo Você Vai chorar pela causa que não é tua Vai aprender a ser irmão como Cristo foi e é nosso irmão então nesse contexto entra a palavra de ordem para o ano de 2022 que é perseverar tá bem? perseverar se nós observarmos hoje existe todo um contexto para que em nada haja perseverança, por conta do imediatismo da era cibernética, da era computadorizada, da era do globalismo, de tudo acontecer em tempo real. Esse culto aqui pode estar sendo assistido lá na Europa, na Ásia, em qualquer parte da Terra, por conta dessas facilidades que o próprio Senhor permitiu, dessa tecnologia, isso também traz no contexto, algo extremamente nocivo, para a questão perseverança. Porque essa imediatidade com que tudo tem acontecido, nos leva a querer colocar esse mesmo contexto, nas coisas do Senhor. E por isso que a palavra de ordem é perseverar. Porque perseverar hoje contraria toda a imediatidade do apelo de cada coisa. Todos os dias, em todo momento, de cada dia na nossa vida. Amém? Tempo atrás você podia não atender um telefone. Hoje você está em casa todo o tempo. Tudo é imediato. Então perseverar significa... Você contrariar as coisas da imediatidade, porque você vai orar, porque você vai esperar, porque você vai ter fé de que as coisas têm um tempo determinado pelo quem, por quem criou o tempo e por quem é Senhor dele. Então a salvação orgânica. Nós vamos aqui. Abrir em Filipenses, no capítulo primeiro, versículo cinco. Vou ler aqui a partir do 3 dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperação. Agora você é membro do corpo, agora você é um cooperador, é um assistente, é um auxiliar, daquele que opera, que é o único que pode operar, que é o único que pode dar crescimento. Paulo diz, um planta, um rega, mas o crescimento vem do Senhor. Então aqui diz, pela tua cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, aquele que é fiel à igreja em Filipos, Paulo via uma fidelidade dos irmãos ao Evangelho. E aí o Espírito, falando por ele, diz que ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, há de completar. Então, a salvação que, organicamente, ela não tem fim aqui. Ela não é estanque, ela não tem um período determinado você não vai receber um certificado ou uma instrução de que agora você está pronto e se cumpriu completamente a salvação em ti. Não! Essa salvação, ela se desenrola até a vinda, até o arrebatamento da igreja ou até a nossa partida daqui. Amém? Até lá o Senhor vai formar o caráter em nós. E a palavra tem muitos versículos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 Como sempre obedecestes. Salvação orgânica. Fundamento, perseverança, obediência. Palavra tem regência, tem autoridade para fazer com que o meu corpo, a minha mente, o meu coração se incline para obedecer, porque ele é o meu Senhor e a palavra dEle é autoridade sobre nós, amém? E o, e o versículo 13 porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade segundo a vontade de Deus que é boa a boa vontade de Deus a vontade excelente de Deus porque tudo é para proveito tudo é para bênção tudo é para regozijo tudo é para delíte então em Atos em Atos capítulo onze vamos voltar aqui um pouco versículo 23 tendo ele chegado e vendo a graça de Deus alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração Permanecessem no Senhor, firmeza de coração, não se desviar. Aqui é uma palavra que a firmeza é algo que é uma consolidação da fé, não importa o que eu ouça, não importa. O que eu enxergo que contraria o que eu ouvi na palavra. Eu tenho firmeza na palavra. Estou firme em Deus e nada me abala. Rejeito tudo aquilo que tenta remover esta firmeza. E a palavra diz que, além disso, ser firme e permanecer no Senhor. Permaneça. Olha, irmãos, os tempos vão ser difíceis no sentido de todos os atrativos também que tentam nos descolar da comunhão com Deus. Isso também está completamente diante de nós. O número de entretenimentos é cada vez maior. As coisas chegam em nós. E nós temos que aprender a... A rejeitar, a dizer não. O versículo diz que, mesmo aquilo que é lícito, muitas vezes não me convém fazer. Às vezes não é pecado, às vezes é um entretenimento que não é pecaminoso, mas não edifica. E eu tenho que ter uma vigilância, porque a parte da santidade, a parte humana da santidade depende de nós e o tempo é escasso e o tempo é precioso e o tempo é uma ferramenta para crescermos espiritualmente e não para usarmos ele de uma forma não produtiva de comunhão com o Senhor então nem tudo que é lícito Paulo diz, me convém fazer às vezes não é pecado, às vezes não está contra a palavra, mas também não edifica. Então eu não gasto tempo com coisas que não vão aumentar a minha comunhão com o Senhor, que não vão me dar utilidade na obra do Senhor e assim por diante. E ainda em Atos 14, logo adiante. Esta palavra é muito forte, é muito contundente. Sobrevieram, porém, a partir do versículo 19 de Atos 14, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para a e icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo aqui perseguido, apedrejado, foi tido por morto, um exemplo de perseverança Não importa o que aconteça Ele Aconselhava e exortava Os irmãos A permanecerem firmes na fé Porque importa dizendo é, Mostrando que Através de muitas tribulações É importante Que hajam essas tribulações Para que seja dado aberto, que Sejam abertas A as, as porta Portas para o reino de Deus então o reino não é algo que virá sobre aquele que não é provado o reino não é algo como a salvação judicial que nós ganhamos gratuitamente sem termos nenhum tipo de mérito agora em Efésios diz que nós fomos criados em Cristo para as boas obras e essas boas obras as quais começam em Cristo Jesus e a partir da nossa comunhão, essas obras é que vão determinar os galardões eternos e a nossa maior intimidade com Cristo, amém? Então aí as obras são importantes, sim. Aí as obras são fundamentais, sim. As obras feitas em Cristo, não a obra feita pela força do braço, a obra feita em obediência à palavra do Senhor porque nós somos criados agora, somos membros de um corpo, no um organismo que se articula permanentemente, e que Deus criou esta forma para nos abençoar aqui eternamente, propósito de Deus. Então, diz aqui que, que é importante, que através de muitas tribulações, por dificuldade mesmo, por dificuldade, por provas, por perseverarmos, até o fim, pois tem um versículo que diz, até o fim, até quando Senhor? Até o fim. Em Mateus 10, tem momentos que a palavra açoita a nossa alma. Que Cristo, fazendo algumas admoestações, Ele diz aqui no versículo 22, de Mateus 10, Sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Olha irmãos, quem gasta a sua vida, de verdade com Cristo, quem ostenta com honra o nome do Senhor, quem não se importa com o que aconteça, mas busca de todo o coração ser fiel à palavra de Deus em todos os aspectos, sem dúvida alguma será odiado por alguns ou por muitos, talvez você seja odiado por pessoas que você nem imagine, por pessoas até próximas a ti, às vezes somos surpreendidos e choramos por saber que pessoas próximas a nós não gostam de nós e até nos odeiam, talvez. Eles têm o direito de nos reprovar e o direito de nos odiar. E nós temos a obrigação de amar e orar por eles. Amém? Nós temos o dever, eles têm o direito. Porque eles têm o um manto da ignorância sobre eles. Mas nós temos o dever de amar aqueles que nos perseguem. E orar pelos que nos odeiam. E perdoar as ofensas. Embora nosso coração chore muitas vezes. Pelas decepções. Como Paulo. Chorou muitas vezes. Como o Senhor chorou muitas vezes. Então aqui, diz que... Por amor ao nome de Cristo, sereis odiado. Muito forte isso. Aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então não importa o tempo feio. Não importa o conceito não importa o que as pessoas pensem, façam ou falem sobre você, sobre minha vida, sobre a vida da igreja, não importa, nós temos uma comissão de perseverar, até quando? Até o fim, até o fim, porque a salvação orgânica se completa no fim, seja no fim do nosso tempo aqui, cronometrado por Deus, até o último minuto, ou seja no arrebatamento da igreja, seja no cumprimento de toda a era da graça. Então, o senhor adverte dizendo, olha, pode ser que você experimente isso, você vai ser odiado por pessoas. As pessoas vão te reprovar. Eu já tive experiência, de ficar sabendo que as pessoas falam isso, falam aquilo, porque elas, elas têm o direito, elas ignoram, as riquezas que eu já tive de Cristo e você também, amém? Elas ignoram por ignorar elas repudiam elas não aceitam porque às vezes por conta de você ser um filho fiel você vai deixar certas companhias você vai preferir a igreja o culto do que o entretenimento do que aquilo que você fazia com aquelas pessoas e aquilo que você correspondia às expectativas daquelas pessoas, e agora você ostenta um nome, agora você tem honra de ser cristão, e você se afasta daquelas falas, daquelas práticas, e aí você passa a ser também rejeitado, e por fim odiado por alguns, glória a Deus que não é por todos, mas por alguns é, de novo, eles, elas, tenho o direito de assim proceder Eu e você temos o dever de amar, de perdoar e de orar Para que Deus os alcance assim como um dia nos alcançou Amém? Essa é a vida cristã Essa é a excelência da obra do Senhor A maravilha de viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo João capítulo 6. Tem muita coisa, mas o tempo está. Olha que tremenda essa palavra, irmãos. João 6, no versículo 27. Olha que maravilha. Vamos ler? Vamos nos colocar em pé? Vamos chamar o grupo do louvor? Para nós nos alegrar, e os irmãos espicharem um pouco aí também. Amém? Irmãos, estão animados hoje? Sim. Ceiar com o Senhor, primeiro culto do ano, que maravilha, né? Que alegria, que privilégio, começar um ano, tendo a honra de ir à mesa com o Senhor. Vamos orar a ler 27, versículo 27 de João 6. Trabalhai, trabalhai. trabalhai não pela, perece, Não pela comida que perece... Mas pela que subsiste para a vida eterna... A, vida a, vida eterna. A, qual a qual o Filho do Homem vos dará... Porque Deus o Pai... Deus, o, Pai o, confirmou o confirmou... Com o seu selo... O seu selo. Amém? Amém? Então agora a tua atenção principal... O teu foco principal será não o trabalho pelas coisas que escorrem pela, pelo vão dos dedos, não pelos interesses terrenos, apenas ou principalmente, porque agora o Senhor espera que o trabalho principal, você que está em casa, você que está assistindo, onde você estiver, que o trabalho principal esteja com foco... para as coisas que subsistem... para a vida eterna... quais são as coisas que subsistem para a vida eterna? é o trabalho... na salvação orgânica... no corpo de Cristo... obediência à palavra do Senhor... Amém? Temos que trabalhar com esta finalidade principal. Não que vamos nos tornar preguiçosos e desatentos. E deixando de cumprir aquilo que também é nosso encargo como filhos e filhas. E sendo bom empresário, bom funcionário, bom professor, bom pedreiro, bom pintor, bom eletricista. Não é isso que a palavra diz. Na escala de valores... E na tua dedicação, o Senhor diz que você deve dar atenção muito mais para aquilo que é imperecível e que é para a vida eterna do que aquilo que é transitório. Amém? E muitas outras palavras falam sobre isso também. Então, diz aqui: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Foi essa que Cristo veio nos trazer. Ele disse. Não se ocupem em amealhar patrimônio aonde o ladrão pode roubar, a traça pode roer. Mas sim acumulem tesouros nos céus, aonde essas coisas não, não podem alcançar nenhum ladrão e nem a traça, então, e dentro desse contexto, o Senhor ainda traz um versículo para nós, em Hebreus, no capítulo 6, que durante o louvor, o Senhor nos trouxe, Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, diz algo para nos entusiasmar, nessa perseverança, até o fim, essa é a palavra de ordem para o ano de 2022 o Senhor quer que todos nós perseveremos todos nós sejamos cada vez mais unidos com Ele, não importa o que aconteça o Senhor te quer perseverando porque o Senhor diz aqui repita comigo, Epos 6 10 porque Deus porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho Do amor que evidenciaste Para com o seu nome Pois serviste E ainda servis ao santo Amém? Então Deus não vai esquecer jamais De tudo que fizermos Incluídos na obra dele Na salvação orgânica Jamais, o Senhor, ele diz vários versículos. Um outro que me ocorre é que ele diz lá em Malaquias, que naquele tempo a humanidade vai ver, todos verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Vai ter um tempo em que há um, vai haver uma grande diferença. Olha aquele lá, serve a Deus e aquele não serve não serve, e principalmente na eternidade mas também aqui o Senhor promete então amados irmãos e irmãs nós vamos orar pedir aqui a bênção sobre o pão e o cálice eu quero convidar Assistência aqui dos irmãos, das irmãs, da Santa Ceia. Aí, durante o louvor, os irmãos que já se reconciliaram, os irmãos vão orando, pedindo perdão a Deus, que a palavra diz que nós temos que ter dignidade para chegar à Mesa. Pedindo perdão, consertando se dá para consertar aqui, ou pedindo ocasião de conserto para que Deus oportunize o um momento de pedir ou de liberar perdão para aqueles com quem tenhamos eventuais contendas, eventuais pecados. Senhor nosso Deus e Pai, seja louvado o Teu nome eternamente, Senhor. Fomos convidados por Ti, para cear contigo. O Senhor nos escolheu, e nos dá esta grande bênção, Podermos cear contigo É um momento de elevada honra Porque O Senhor garante que está no nosso meio Onde em teu nome estamos reunidos Embora o nosso olho físico Embora o nosso ouvido natural Não te enxergue nem te escute Mas o Senhor é infalível e lhe diz que está aqui e que por meio da Tua Palavra tem nos edificado, tem falado conosco, tem nos iluminado, tem nos dado direção, tem nos abençoado, nos provido, nos perdoado, nos livrado de tantos males, de tantas doenças, de maneira que estamos aqui, de maneira que o Senhor nos abençoou em todos os anos, inclusive no último ano de 2021, para que prosseguíssemos em adoração a Ti, aprendendo sempre de Ti, por isso Senhor, não apenas nesta noite, mas nós queremos ter uma vida de adoração permanente, queremos obter de Ti um sorriso de aprovação em nossa vida, queremos que o Senhor se agrade da nossa obediência, da nossa fidelidade, da nossa perseverança, que a Tua palavra de ordem para este ano que comece, que sejamos perseverantes, que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, que não usemos o tempo, ainda que não seja, Senhor, coisa pecaminosa, mesmo que coisas, Senhor, sejam convenientes, não sejam inconvenientes, mas que não produzam espiritualidade, santidade, nos dê a necessária sabedoria para nos desviar, Senhor. dessas coisas, meramente carnais, almáticas, que diminuem o nosso relacionamento e a nossa intimidade contigo. Nos dê estratégias da Tua sabedoria. Para que a nossa comunhão contigo seja amplificada em 2022. Nossa comunhão seja conhecida de todas as pessoas. Que tenhamos sempre a alegria e honra de professar o Teu nome. Tanto pelas palavras, pela Tua palavra, quanto pelo nosso viver imaculado. Viver em obediência em toda a Tua palavra, Senhor. Abençoa o pão, abençoa o cálice. Abençoa cada filho e cada filha. Abençoa os de casa, Senhor. Abençoa os elementos lá da casa, onde estão também partilhando a mesa, na comunhão contigo, abençoa aqueles que já prepararam os elementos, que estão preparando os elementos em casa para cear, abençoa eles, Senhor, abençoa o corpo de Cristo, Pai, abençoa a tua igreja em toda a terra em 2022, abençoa a tua igreja no Brasil, que a tua igreja seja forte nesta terra, Senhor, e o teu nome seja evidenciado em todos os, os quatro cantos, os quatro ventos, norte sul, leste e oeste, nesta pátria, a Tua Palavra, a Tua Igreja, seja fortalecida por Ti, que o Brasil seja reconhecido como uma nação que Te adora, onde apenas há um Deus que és Tu, ó Cristo, ó Senhor dos Senhores, que o Teu Espírito triunfe aqui Senhor, no Brasil, em todas as áreas, em todos os poderes, em todas as administrações, em todos os corações, tudo seja para glória e louvor do Teu nome Senhor, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te busca, a Tua igreja Senhor, ó oh, Senhor, é o Teu baluarte Senhor, e tu és o nosso baluarte O Pai te deu a igreja Tu és o cabeça dela Senhor Nós te temos pela maior honra Porque guiados por ti Nós temos felicidade eterna Por isso abençoa Senhor As vidas Pai Conduza cada um dos teus filhos e filhas E que tudo redunde em glória e louvor ao teu nome Senhor Graças te damos, Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aleluia a ti, Senhor. Amém.